Dessas pescarias, ele foi para a beira do mangue e nessa pescaria ele pescou o merote. Ele olhou o merote assim, o bodejo e ficou. Será que olhar para cá? Né? Aí soltou o merote. No outro dia ele foi pescar, tornou pegar o merote. E com isso criou uma relação de amizade entre o pescador, ele tinha uma faixa de uns 15 anos, o pescador e o mero. Quando foi no mero um dia, ele resolveu ir para São Luís. E ele foi estudar para lá, então ele chegou e se despediu do Mero. Ele disse que o Mero se nas pedras, porque tinha muitos pescadores, né, que ele gostava muito do Mero, que o Mero se nas pedras para não ser pego pelos pescadores e tal. Se despediram, ele disse que foi uma despedida muito emocionante. O Mero chorou, ele chorou. Aí, depois, aí foi, disse que depois de 30 anos, seu Severo volta. Ele se esqueceu do Mero. Aí foi pescar, botou uma canoinha, foi pescar. Nessa pescaria de anzol, de repente ele viu que tá aquilo tá puxando, puxando, ele puxa para cá e o bicho puxa para lá. ele fez disse: Rapaz, deve ser um tubarão, eu vou pegar meu facão. Ele pegou o facão nessa coisa, que caiu com o facão e tudo dentro d'água. Da Daqui a pouco ele vai aquele bichão com a boca dele com o facão. Na hora que ele foi meter o facão no peixe, o peixe gritou lá, sem é. vermelho